Rock e Rio! Energia! Oh, energia da galera! Vibração galera. positiva! Vibration! Você conhece pessoas diferentes. são pessoas que eu conheci aqui, que eu curti na festa. A diversidade de pessoas, de nacionalidades, de lugares. Ele é do extremo norte, eu sou do centro-oeste e ele é do sul. As amizades que você faz Os shows Eu gosto da vibe do Rock Hill. Então, o que eu gosto mais do, do Rock in Rio é, é a diversidade, é o clima né, Que o Rock in Rio gera Todo mundo junto em prol de uma coisa só Que é a música O é a experiência A estrutura, as pessoas todo, todo. A diversidade de pessoas, a diversidade de Eu acho que é de tudo que tem envolvido e artistas de preferências que são mais felizes, mais animados e que passam mais energia boa pra gente, Deixa ele quem for. Muito rápido, eu consegui esse copo aqui em uma hora. São vários tipos de músicas misturadas, vários tipos de artistas. Ah, Eu gosto da atmosfera que o Rock in Rio tem, né? traz tipo, uma sensação ótima. love the vibe, we're here for the people, the music the atmosphere Eu vim desde 1985, desde o primeiro Rock in Rio. Até quando Deus quiser, até o último que eu puder vir. É de pessoas de vários estilos, tribos diferentes, entendeu? É uma união de pessoas diferentes num lugar só. Eu gosto no Rock in Rio porque todo mundo é muito livre. O que eu mais gostei no Rock in Rio foram todas as atrações, todo o entretenimento que pode ter divertido todos os dias, porque eu vim todos os dias. O que eu gosto mais do Rock in Rio é a diversidade. A diversidade, a união de todo mundo aqui nesse lugar maravilhoso. Imagine Dragon. Hoje tem o Lulu, que eu gosto, que eu vou assistir agora, o Nickelback e o Imagine Dragons. É o Nickelback, estou muito ansiosa. Nickelback, Nickelback, Nickelback. O favorito teve agora, eu já assisti, foi o Melin, agora depois vai ter Lulu, Nickelback, Imagine Dragons, acho que vai fechar legal. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Tu com certeza é o Melim. Imagine Dragons tu vai tocar hoje. O artista favorito é Nick Belk. Vai tocar hoje à noite. Imagine Dragons. You know that you've seen that we have a good time. Imagine Dragons. Woohoo! Ah, uh -huh! do sucesso. Imagine Dragons. Nickelback Imagine Dragon. o Bon Jovi. O que eu mais gostei no Rock in Rio foi a diversidade das bandas antigas com as bandas mais novas e assim, sonho realizado, maravilha! Obrigado Rock in Rio! espanhol